Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Eu sou o Kefaya e hoje eu estou aqui para passar um vídeo informativo e também ensinar um pouco do hebraico. E a pergunta é a seguinte, certo? Eu quero fazer uma pergunta aqui. É, Kefaya, sou eu, claro. É, aprender hebraico é difícil? É um monstro de sete cabeças? É, e a resposta é não, não é difícil. É a coisa mais simples desse meio do mundo. Vai depender do seu esforço, certo? E o, o quanto você está querendo aprender e, e o quanto você quer ter contato com essa língua, certo? Que é o hebraico e é uma língua maravilhosa, certo? Eu estou falando do hebraico moderno, não o hebraico bíblico arcaico, certo? Que é o fenício. É, o hebraico moderno, ele é muito fácil de se aprender, certo? Uma que os caracteres do hebraico moderno, o Ashuri, né? É, eles são simples. Você bateu o olho, você diz, essa é tal letra, essa é aquela letra, essa é essa letra. Claro que você tem que é, estar familiarizado com, com, com o idioma, né? É, com as escritas. E eu vou passar aqui para você ver e você vai ver que é muito simples. Tanto o sistema de escrita, né? Que é o o aramaico em si, como também a pontuação né, das vogais. Porque como se você não sabe, o hebraico ele é uma língua consonantal, que só tem consoante, certo? Então eu vou passar aqui para a tela do computador e vou mostrar a vocês a tabela certo, do idioma. Bem, essa aqui é, é escrita Ashuri, certo? Aramaica. Como vocês estão vendo aqui, ó. É. É... O hebraico ele funciona da, da seguinte forma, certo? Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, mas eu acho que tá. Ele funciona da esquerda para a direita, certo? Daqui até aqui. E ele tem 22 letras, certo? E mais essas letrinhas aqui que eu vou explicar para que elas servem, certo? Vamos lá. Aqui temos o alaf, certo? O Aleph. Ele, na sua premissa, ele é a vogal A, certo? Ele não é uma vogal. Mas no hebraico moderno, essa, o alaf, ele não tem, é, como posso dizer, ele não tem pronúncia, certo? Vai, ele vai ter a pronúncia de acordo com o ponto de vogal que vai ter, né, o ponto maçoreta que vai ter abaixo ou acima da, do caractere, certo? Então aqui é um alaf. Lembrando que ele é vogal A na escrita fenícia e o aramaico é no aramaico acaico, certo? Aqui temos o bait. O bait sem um, um pontinho aqui eu vou explicar de forma muito básica, viu gente? Eu não vou dizer o nome dos pontos de cada ponto aqui, porque eu, diz, eu poderia dizer todos os pontos e isso só iria dificultar mais o vídeo. Eu quero fazer o mais básico possível. Esse bait aqui, certo? Sem um pontinho aqui no meio, ele tem um som de vet, né? Ele tem a, tem a pronúncia de V, e com um pontinho no meio, certo? Ele vai ter o som de B, certo? De bait. Aqui, como está sem um pontinho, certo? Porque essa tabela aqui que eu peguei é a tabela arcaica, certo? Ele está com a, os caracteres do aramaico Ashuri é, moderno, mas a, a pronúncia, certo? Das letras está em forma arcaica aqui. Mas, explicando a vocês novamente. alaf, ela é muda no hebraico moderno, certo? O beit, é, tem som de V sem um pontinho e com um pontinho som de B. tem temos aqui o, o Gimel, certo? Que tem um som de G. O Dalat, som de D. É, o Rê. Som de H, certo? H ou, dependendo de, né, do final, da onde, onde ele tiver no final, ele vai ter o som de AH, certo? Ou AH ou EH. É, temos aqui o VAV, certo? O VAV, ele é o seguinte: o VAV, ele, como eu, daqui a pouco eu vou explicar, ele não hebraico é, moderno, ele tem som de v, certo? V. A vocalização que ele produz, mas também ele pode ser funcionado como u, né, com a vogal vocal o, porque no arcaico ele era u. Então é tal que a pronúncia arcaica do no nome David, né, Davi é Dawid, certo? Então o al, ele tem ele, né, o v, o vav no hebraico tem som de v. E no, perdão, no moderno tem som de v e no arcaico tem som de é, som de u, de vogal, de vogal u. Temos aqui o zai, certo? Eu Estou usando esses nomes aqui, mas é, é seguindo nessa lógica. Temos zai, é, som de z, temos o hat, som de esse h é, raspado, né, como fosse rr raspado, tipo ha ha ha ha. Não sei se a minha câmera vai poder captar o som, mas esse som aqui, ó. Ha, ha, feito com a garganta, certo? Temos o tet, ou tit, certo? Temos o yud. O tet, ele tem som de T, certo? Yud, também tem o um som de Y, que é de I, certo? O vogal I. O yu, ah, aqui, ó, onde está abreviado abreviando no quadrado, são vogais, certo, gente? É, consoantes que podem ser vogais. Então, aqui temos o alaf, que é a vogal, mas no hebraico ele é muda, no hebraico moderno. Temos o re, né, vogal também. Temos o al, né, que é o vav, vogal, o iud, vogal e o ayah. Daqui a pouco eu vou explicar esse ayah, certo? Mas vamos lá, iud, y. Temos o kaf, tensão de k, certo? Lembrando que no hebraico, certo? Não tem, no hebraico e no aramaico não tem som de j, certo? Esse som, esse som de j, ja, di, certo? Então todo som de ja, de ja, na verdade é i, certo? Você não fala João, certo? Lá tem um nome próprio para João, que é Yohanan. Você não fala Je, é, Jesus, você lá fala Yeshua, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Yerushua, certo? São nomes é, para o Messias. Aqui, continuando, temos o Kaf, certo? Que é som de K, Lamad, som de L, Mem, é o som de M, Nun, som de N, Samer, som de S, Certo? S mesmo de sapato. Temos o Aya, certo? Diferente do alaf ele é Aya. Aya. Esse som que sai da garganta, certo? É, no nome Yeshua, na verdade, certo? É, ele, esse último, Aya, certo? Ele vai ter um som mais gutural, saindo realmente da, da garganta. Então vai ser Yeshua. Yeshua, certo? Vamos continuar. Temos o fe, certo? Com um pontinho no meio, ele vai ser som de p e sem o um pontinho vai ser som de f, né? certo? A f de farmácia. É, então, vai sem um pontinho f e com um pontinho p. Tem um sad, sad, certo? Som de esses, som de tz tipo um s com um ts certo sa tsa. no japonês é, no japonês tem muito essa vocalização de sa tsu, se so certo então essa pronúncia tsa. temos o kof né o kof que é som de que, que é a, a mesma pronúncia do kaf certo k k k k só que o kaf eles é, sem um ponto no meio ele vai ter um som de... O um som meio que de reto. Esse... Eu vou botar vogais para você ver. Vai ter som de... Com E vai ficar... Com ri, vai ficar... Com O vai ficar... Com U vai ficar... Com O vai ficar... O vai ficar certo? Então temos o K. E temos o Resh O Rish, Certo? Que é som de R. R mesmo, esse R é, de, não é o R de carro, é o R de rato, certo? Ra, ra, essa tremedinha. Temos o shim, o shim ele tem som de sh, mas no hebraico, certo? Ele vai ter, no hebraico moderno, ele vai ter som de sh e de s, dependendo do ponto que vai estar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. É, e temos a última letra, o TAV, certo? O TAV, ele vai ter um som de TH, certo? Esse som de TA, TA, TA, TA, não T, é TA, TAV, certo? É um som mais arrastado. Então, temos o ALAF e até o TAV. Primeira letra e última letra. Isso te lembra o quê? ALAF, TAV, certo? O ALFA e o ômega no grego, né? E aqui temos as letras, uh, os sofit, né? Que são as letras finais. Temos o men, essa letra aqui, mas ela vai ter assim, ó. Vai ser tipo um quadradinho mesmo. Temos o Nun, essa letra aqui, de vez quando ela ter esse rabinho aqui, ela vai estar embaixo, certo? Dessa forma. Temos é, o sad, certo? Essa letrinha aqui, ó. Só que ela vai estar embaixo. Temos o Fe, aqui. De vez de ela coisa vai ter embaixo. E temos o CAF. Certo? Cadê? Aqui, de vez de ela fechar assim, ela vai ter embaixo. Não confundir essas letras com essa aqui, ó. Tá vendo, Diferente. Certo? Essa aqui vem ter aqui e essa aqui vai ter embaixo. Ela passa um pouquinho, ela, ela passa mais ou menos aqui o rabinho dela. E ela é diferente aqui, ó. Pode ver? Certo? Onde tem isso aqui, de verde, vai estar tá aqui. Essas letras, elas, elas estão no final, para o quê? Para é, diferenciar, certo? Numa frase, é, qual letra, qual letra não, qual palavra é. Tipo, tem uma palavra, e no final, certo? Dependendo da palavra, vai ter é, as letras sofit, no final, certo? Isso aqui eu estou explicando de uma maneira básica, gente. Muito básico, isso aqui. Então, depois que você, é, vamos dizer assim, memorizou, entre aspas, ou aprendeu né, realmente é, essas letras aqui: ó, Alaf, Veit, Gimel, Dalat, He, Vav, Zain, het Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Num, Sem, Ayan, Pei, Tzad, Kuf, Resh, Shin e Tav. É, depois que você é, aprendeu isso daqui essas 22 consoantes você tá muito caminho andado vamos dizer aí você tá na metade da, do aprendizado do, ara, é, do hebraico certo não é difícil é como eu disse a vocês não é um bicho de sete cabeça então a próximo próximo próximo passo desse vídeo é mostrar certo a construção. É, das frases. Então vou escolher uma frase aqui, certo? Eu vou passar para o meu celular, fica mais fácil. Eu vou montar uma frase, certo? Eu vou pegar, sei lá, algum, algum, alguma frase já, já pronta ou algum versículo. Eu vou mostrar vocês como é, é, como é feita a leitura, já com os pontos maçoísticos, né? Que ajuda muito. Tem a consoante, os pontos vocálicos. E você vai formar a palavra. Então, é, se você aprender as consoantes e aprender o sistema vocálico, né, de, de vogais, que é os maçoretas, você dá para pegar a sua Bíblia aí em hebraico, que você não sabe ler, ou no celular, ou algum, alguma frase, alguma coisa assim. E já dá para aprender a ler, certo? Já é um passo. Então, a partir do momento que você aprende a ler é, né, essa determinada frase, você vai em busca do significado das palavras. Então, você é, aprendendo o significado das palavras, você vai, dizer, você vai aprender, tipo, a palavra "ravar" vai estar lá no texto, no versículo. A palavra "ravar", eu não sei o que é ravar". Então, eu consigo ler aquela palavra, certo? Mas eu não sei o significado dela ainda. Então, você pega aquela palavra "ravar", Vai em algum adicional de Strong ou, ou até mesmo um tradutor e traduz aquilo ali. E você vai aprender que Ahavá é amor, se doar, certo? Na verdade, não, não existe essa expressão amor no hebraico, no mundo semita. O amor que a gente conhece aqui no Ocidente, na verdade, é Ahavá, né? que é o se doar. É como Mashiach fez para a sua congregação israelita, certo? Que o que se doou para o mundo, então ele se doou, ele amou, certo? Se doar é a ravar amor, né? Que a gente conhece como amor, então daí você vai aprender muitas coisas, certo? Aqui é o básico, você vai ter que começar por aqui. Alaf, Beta tem muito aplicativo também que pode te auxiliar a aprender as consoantes, certo? É muito, é muito simples. Então você aprendeu o alaf direitinho, começa de 5 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Um dia você aprende alaf, beit, gimel, dalit, rei, hey. depois você aprende o vav, zain, het, utet e yod, depois o kaf, lama, de men, eh, men, nun e samer, depois o ayam, eh, feit, sad, kof e res, e depois as últimas duas, e você vai ficar craque então é isso aí e vamos para o celular para eu mostrar a construção da frase certo para você é, conhecer e aprender também né esse vídeo aqui é informativo mas você irá aprender muito e é isso aí até daqui a pouco então antes de eu passar né a frase para vocês e mostrar como funciona a leitura. É, tem alguns aplicativos que podem te ajudar a aprender as é, caracteres hebraico, certo? Vamos lá, eu vou mostrar três aqui que eu tenho. Certo, são aplicativos maravilhosos que você vai ajudar muito você, certo? Vamos lá, primeiro esse aqui, alfabetos Você clica nele, certo? Aqui vai ter todos os idiomas antigos. Certo? Possível, certo? Então, vamos aqui em hebraico. Certo? Aí, daí, vem, clica aqui em visão geral. E vai ter aqui, ó. Todas as letrinhas, certo? E você pode vir aqui, ó. Escutar, né, o nome dela. Ah, ah, ah. Quer dizer, né, tem o nome dela aqui no meio. E tem a vocalização da letra. Como eu disse a vocês, ela tem a vocalização de A. Aqui temos o Beit, né, que é o Veit. Na sua vocalização é, primária, né, a vocalização arcaica, vai ter o som de B, Gimeo, som de G. Ga, né? ga. Mas é, não é G, tipo de Jesus, não, minha gente. É G de G, G, Gu. Gustavo, certo? É Gimel. né? é K, K. Temos o Dálat. D, A, D. Temos o R. H, H. Temos o Al, né? Que é o Vav. Ava, Ava. Z, Z. Temos o zai. Ha, aha. O RET, né? Como eu disse a vocês, aquele som raspado de HA, RA, ha, ha. Ha, AHA Temos o TET, da, a ta. Yud YA, a ya. O CAF Como eu disse a vocês, sem o um pontinho Ele vai ter o som de HA, AHA tipo Ha, aha. É o mesmo som ha, aha. Com um pontinho no meio, como eu disse a vocês, vai ter o som de K Certo? Aí tem o ha, K final aha. Certo? É a mesma letra ha, Aqui ha, E aqui Só que essa é a sofite. Aqui vem no final Temos o Lá La, Men Ma, ama. Men final Ma, ama. Temos o nun. Na, a, na. No, no final, né, o na, a, na. temos o summer e o Lembra, também? Tá Ele tem som de A, mas é um A mais é, gutural, né, um A que sai da garganta. Então, Yeshua, que a gente conhece, né, vai ser Yeshua, Yeshua. afa né, som de F. Um pontinho no meu vai ficar som de P É... O F final Tsa. Tzad Tzá. Tzá. Tzá final Tzá. Tzá. Kof K Que é o som de K também Como eu disse a vocês, certo? Temos o Res Ra. -ra. Aqui ele tá dando um som meio estranho Mas é ram Certo? RAM. Ele tá dando um avá, parece. Mas enfim, temos o Shin. Certo? A questão do Shin, certo? Ele tem o som de... De SH. Mas eu vou explicar porque ele fica com, com o som de S, certo? Aí temos o TAV. É um T, mas é um T diferente desse daqui. Apar ap aparentemente eles são iguais Certo? Mas Ele tem um pouquinho da, da, é, da. é um pouco mais arrastado Então vamos para Tem esse alfabeto Tem esse daqui que vai na mesma lógica também Certo? Mas esse tá em hebraico Deixa eu pular aqui Ele vai dar som ó. Cadê? Aqui ó. Alef. Aleph e ele dá a opção de você desenhar a letrinha. Aleph. Certo? E foi. E Temos um ver. Beit. Beit, né? Veto? Beit. Beit. Bait. Bait. Que é casa. Bora. Próximo. Guimel. Guimel. Gamal. Gamal. Que é camelo. ou corda também, né? Galet. Dalat. Dalet. Dalet. Dalet. Dago. Dago, que é peixe, né? E uma propaganda. Você vai ter propaganda desse explicativo aqui. Mas como eu não tô fazendo mexendo esse negócio, vamos sair daqui, vamos para o próximo, o próximo. Na verdade, ele é um card, certo? Você dá, é, tem a opção de adicionar é, carta neles, certo? Aqui é o um nono sofit, nono final. Como eu já sei, aí, ah, yeah, N. Então, bota aqui fácil, para dois anos. Certo? Aqui você tem a opção de adicionar os baralhos. Aqui, ó, de todos os alfabetos. E treinar certo? como eu faço aqui agora. Isso é um tal, mas esse tal aqui é do aramaico. Tá vendo? E é isso aí, vamos para a frase. Então, então a gente já tá aqui no num aplicativo que eu uso de desenho, certo? E aqui eu colei uma frase tem essa frase aqui que, na verdade, é um versículo. Esse versículo está em Deuteronômio, certo? Devarim, capítulo 6 e versículo 4. Esse versículo é bem famoso. Foi citado pelo Messias, né? Quando o... O mestre né, da, da lei perguntou o, qual era um dos maiores e principais mandamentos da Torá, da lei. Então, o Messias respondeu. né Houve Israel... É, na verdade, na sua Bíblia vai estar lá é o Senhor, né? O Senhor é seu Deus e o Senhor é único, ou é um. <risos> Mas em hebraico, certo? É pronunciado o nome do Eterno, certo? Só que, é, como eu posso dizer, os judeus não, por causa de algumas leis e tradições, ele não pronuncia o nome do Eterno, que é esse nome aí, certo? Eles tentam até botar aqui na, nas traduções da Bíblia, certo? Não eles, mas é, pessoas né, que traduziram a Bíblia botaram os sinais de vogais para dar uma vocalização. E daqui a pouco eu vou explicar esses vogais aí, essas vogais aí. Mas, primeiramente, vamos aqui nesse versículo: Shema Israel Yahuá o Reino Certo? Mas aqui, como eu disse a vocês, são pontos de vogais. Que eu vou explicar que vogais são essas. E que pronúncia fica. Certo? Então vamos lá. Depois que você aprende as... Como posso dizer? As... As consoantes, certo? Os caracteres. E você bate um olho e diz assim. Poxa, isso aqui eu conheço. Isso aqui é um Shin. Isso aqui é um men Isso aqui é um maia, Isso aqui é um... Um Yud. Isso aqui é um Shin. Isso é um Resh. Isso é um Aleph. Depois que você aprendeu tudo isso e consegue já é, bater o olho e reconhecer que que consoantes são essas agora é a sua vez de fazer uma leitura certo então temos aqui o XIN certo o XIN aqui ele tem o som de sh porque ele tem um som de sh esse som de tipo chua de chá som de x né aqui no nosso português porque ele vai ter esse pontinho aqui, ó. Toda vez que o, o, o Shin tiver esse pontinho aqui, perto da última perninha dele, ele vai ter o som de SH. Certo? E se esse pontinho que tá aqui estiver aqui, certo? Não tiver aqui, mas estiver aqui, ele vai ter o som de S. Isso é gramática, né? Isso já tá puxando para gramática. Então, lembrando, recapitulando, sh, som de x, né, de chuva, e som de s, quando tiver aqui. Então, hum. temos o som de sh, SH aqui. Então, sh... Hum temos aqui esses dois pontinhos isso aqui é conhecido como vogal muda certo ou você pode transliterar ela para vogal é mas não é e, tipo de assim che é esse é aqui ó você coloca um é e, e para transliterar você dá um risquinho aqui em cima dela então de vez verificar é che vai ficar che, che che certo então fica s h e che aqui temos o men né que é a, a letra m e aqui temos uma vogal embaixo essa vogal aqui esse traço é um a, certo? Um M aqui, não sei porque saiu. E um A. Então vai ficar a palavra chamar, Certo? Por que esse A está aqui? Porque aqui no final tem um A. E o A na vocalização arcaica tem o um som de A. Tipo Yeshua. Então vai ter o som de ah, então vai ficar Shema. A próxima palavra. Israel. Israel. Então temos Yod. Que tem o um som de I. Certo? E sempre vai ser transliterado para Y. Não I é, vogal. Certo? Como eu disse a vocês, aqui quando tem um pontinho aqui som de SH. E quando tem um pontinho aqui, som de S, de sapato. E aqui, dois pontinhos para indicar que essa vogal é muda. Certo? Essa consoante. Quer dizer, a vogal, né, que vem após. Então vai ser is. Certo? Aqui não vai ter vogal porque é mudo. Is. Aqui é um r, certo? É o som de rato. Então, som de R. Aqui temos a vogal, certo? Eu não vou explicar nomes de vogais para que ela serve, se ela é breve, se ela é longa, certo? Aqui o intuito é mostrar a transliteração e você aprender de forma muito básica. E depois se você quiser ir para a gramática e aprender é o nome de cada vogal, certo? Aí você vai. Então, aqui é... A, certo? Então, vai ficar Is, Ra Opa, Ra E temos o Alaf, certo? Mas o Alaf, lembrando que no hebraico moderno Ele não tem pronúncia Então, temos aqui a vogal embaixo de E Vogal E Certo? E tipo você, assim mas não. Precisa né, Israel ou Israel. Deixa eu tirar aqui botar é. E aqui temos o Lamed, som de L. Então, vai ficar assim, é. Shema Is, Shema né? Israel. Aí aqui, vou explicar agora. Temos uh, o nome do Eterno, certo? Yahuah, dos exércitos. Então, se, uh, a gente pode pegar aqui a transliteração de Y. Aqui, ó. Uh, y. H. Vou fazer bem separado para você entender. Vav. Né? Lembrando que no hebraico moderno vai ter som de V. E H, Certo? Então temos Iod, Re, Vav, Re. É conhecido como tetagrama, isso aqui, Certo? Aqui temos vogal muda, Certo? Aqui você, I. Como é, eu já sei como vai ficar, Certo? Porque isso aqui era pra ficar assim, ó i e e rovar certo mas como é, como posso dizer como é, vo, é vogal perdão como é consoante e essa consoante ela tem a, vocaliza, a vocalização de vogal também certo lembra de ah ela vai ter uma pronúncia aqui tipo de ie Ux, por que não tá apagando? Agora Vai ter o som de IE, tipo a mesma coisa do nome Yeshua, certo? IE, e vocalização aqui, a é de O, Dizendo, é, voltando ao assunto, aqui vai ser mudo ou e, certo? Iod, IOD, e aqui os dois pontinhos indicando que é um E, ou senão mudo. Mas vamos botar assim. Aqui, esse daqui, certo? Nas constantes vai ter som de O. Lembrando aqui, ó, onde tem Israel. Se tivesse outro ponto aqui, era O, certo? Aqui, ó, mais ou menos aqui. Deixa eu botar para preto. Mais ou menos aqui, assim, tivesse outro ponto, era O. Certo? Então, ia, ia ficar is Só. So, oral. Certo? Mais ou menos assim. Mas, deixa eu tirar isso aqui. É só para indicar, certo? Que aqui é um O. Então, um pontinho que tiver em cima dessa consoante. Ou dessa. Ou dessa. Certo? Vai ser um O. Esse pontinho aqui, ó. Então, vai ficar... Errou. Certo. Aqui temos V, né? Que é o Vav. E aqui temos outro A. Lembra esse A aqui, ó? Que eu mostrei em Israel. Ar Nura Vai ficar Vá. Errou, Certo. E o re vai ficar aqui por causa do quê? Temos a consoante, na verdade ela é uma vogal também, certo? E temos outra consoante que na verdade também ela é uma vogal. Então, lembra que eu disse a vocês que o re, ele, no final ele vai ter som de é, eh ou som de ah no hebraico moderno? É isso que eu estou dizendo. Como a transliteração vai estar tá aqui, vai ter o um nome... E E foi de Erová que veio o famoso Jeová. Que as pessoas falam, né? Não é assim, é até assim. Jeová. Na verdade, isso aqui é uma tentativa de traduzir o nome de Deus né, para o português. Mas isso aqui não chega nem aos pés origina, né, na originalidade do nome de Deus. Porque o nome de Deus, na pronúncia arcaica, na pronúncia da qual Moisés e os nossos antepassados chamava era Yud Re Vav não Yud Re Waw Re assim a é, Yahwa, que é a pronúncia desse do mesmo tetragrama certo mas nessa língua aqui no fenício aqui a é, Yud deixa eu puxar a perninha Yud Re Waw He. aí você vai dizer assim Oxen que faz mas não é o tetagrama, não é a mesma coisa olha lá é a mesma coisa mas você aqui tá vendo aqui aqui aqui tem pontos de vogais certo e esses pontos maçoréticos foram surgir 500 anos mais ou menos 500 anos depois do Messias certo no tempo do Messias e até hoje no mundo é, do Oriente Médio a pronúncia para o tetragrama é Iarua, certo? É a pronúncia arcaica do nome do eterno, que é Y. Aí vem a, a junção com, com o rei, vai ter a junção de A. A mesma coisa que você fala em, em, em Aleluia, certo? Aleluia, na verdade, é uma transliteração de para é, Aleluia. E Aleluia vem de Louven A. Ya, que é a, a, a transliteração, né? A, a transliteração, não vem. A abreviação do nome do Eterno. Ia. Certo? Que é na cultura Rastafari, né? Na cultura do, do reggae. Né? Com aquele Bob Marley, aqueles pessoal, traduziram pra. Né? Ele sempre cantava já. Deus já. Mas na verdade é Ia. Certo? Então. Voltando aqui, ó. A, a junção do rei com o au vai, ser, vai ter a vocalização de hu. E aqui a vocalização de uau com rei vai ter a vocalização de é, ua. Então vai ficar ya-hu-wa. ya hu ya Certo? Essa é a pronúncia arcaica que até hoje no mundo... Oriente Médio, certo? Principalmente os árabes. E aqueles pessoal ali é, em, volta, em volta de Israel, né? Do estado ali de Israel, de Jerusalém. E os pessoal, é, os, os samaritanos, né? Aqueles mil samaritanos que tem até o vivo, <coughs> é, pronunciam o nome do Eterno: Yahua, né? Mas voltando ao assunto, a questão aqui é né, do nome, certo? É a frase. Então temos aqui, Shema, Shema, Is, ne, Israel, com o Lamed, Jehovah, certo? Os judeus, certo? não é, ele aprende desde de pequeno não pronunciar o nome do eterno certo então de vez de ele falar é, e errovar né, até pelos pontos massaéticos que tem aqui eles aprendem desde pequeno a não pronunciar o nome então eu, é, ele vai usar de títulos né, para substituir então deles de vez de ele pronunciar rua ou errovar ou qualquer outra pronúncia que tenha vogais, <coughs> perdão, eles vão pronunciar Adonai, Hashem, é, Elohim e qualquer outro título que não seja o nome do Eterno por causa de uma lei né, que muito tempos atrás, após o exílio babilônico é, surgiu que foi a, a, a lei judaica é, Shem Haim Forash, nome pronunciável essa lei caiu em desuso, mas é, continuou, né? Os judeus até hoje não é, falam o nome de Deus por respeito né, ao nome, e como eu posso dizer, em respeito pelo nome e com essa ideia né, de não profanar o nome de Deus ou não chamá-lo em vão e na verdade aquele versículo lá que você diz é, que diz né que não chamar os nomes de do seu Deus em vão na verdade não é empatando a pessoa a proclamar o nome mas para você não falar o nome dele falsamente né com um coração falso então vamos lá temos aqui a palavra lembrando que aqui é mudo certo não se traduz no hebraico moderno e temos isso aqui ó, esses dois pontos é para indicar que o alaf é mudo. Não se traduz, certo? Não vai traduzir. A é... é lo reino, certo? Aqui ela vai ficar muda. A vogal muda. Então temos esses três pontos aqui. Esses três pontos... É um E. Letra E. Deixa eu separar mais um pouquinho. E. Temos o lamad, som de L. Temos o O. Lembrando que O, certo? Em, no hebraico, não tem um som realmente de O. De vocal O. E vai ter um som de O, certo? De ovo. Elo. Temos o, o H, né, que, que é o Rê. Temos o como eu falei a vocês, o é, E, e O aí temos, o N, U, ah, que foi a ah, mais, essa letrinha aqui, não, iude? Sim, mas quando vem essa vogal, isso aqui é gramática, e eu não quero puxar muito o lado da gramática, certo? Porque esse vídeo eu quero fazer o mais básico possível, mas... Toda vez que tiver essa vogal E e tiver um iode, ele não vai ser pronunciado, certo? Ele vai ser ignorado e vai para a próxima consoante. Então, de vez de ficar Elohino, como muitos conhecem, vai ficar Elohino, reino certo? Ele vai ficar. Ah, vamos botar, vamos botar ele bem pequenininho aqui, Elohino, certo? Para não ficar muito Elohino, Elohino. El reino certo então temos o nun que é n e temos o vav certo e esse ponto aqui no vav é muito importante você saber esse ponto aqui ele é um um u certo ele sempre vai aparecer no vav em outras consoantes tipo se eu quisesse botar a mesma palavra no reino e quisesse botar um U, não, mas não no Vav, um exemplo. É, vamos botar aqui. Se eu quisesse, tipo, Elo Reino, certo? De vez de ser Elo Reino, ó. Eu iria botar três pontos aqui, ó. Um aqui, outra aqui e outra aqui. Então era U. Então ia ficar Elo Reino. Ou Elo Reino, certo? Mas como não é o caso, Elo... Reino, então vai ficar U Eloheino reino, certo? Então vai ser chamar Israel, Yehová, pelo reino. Aí vem aqui a mesma coisa, Yehová, aqui ó, Yude, opa, Yude, re, o Vav e o Re, e os pontos de vogais iê, né, que é a vogal muda ou e rovar ou e rovar certo? Mas vamos botar i-rovar porque é a pronúncia mais é, conhecida, certo? Ninguém me chama aí e rovar Até os próprios judeus, judeus mesmo, é, do judaísmo, quando eles vão falar assim para dizer, ah, o nome é esse, é certo? Eles fazem de uma maneira tão seca, ah, o nome é isso aí, i-rovar. Eles falam i-rovar. Então, temos o O aqui, certo? Essa transitação eu já fiz, então vou botar aqui. Chama Israel, Yahweh, Eloheinu. Né? Yehova, Eloheinu. Yehova. E vem a próxima palavra. Mudo, certo? Essa vogal aqui, minha gente, é a mesma dessa daqui, certo? Só que aqui eles botaram... Os dois pontinhos para indicar que a vogal lá é muda, né? O, o, o Alaf, então é e é. temos o reto, é, né? a questão de raspado de R, né? Tipo carro, mas né? Errar, então ele é transliterado por CH, certo? CH ou KH, assim KH. Mas vamos botar como CH Porque é a, é, a transliteração mais é, comum que você vai achar Então vai ser errar né? Aqui é o A, como vocês estão vendo Esse Tzinho aqui ó. Esse Tzinho é um A Certo? Aqui é A Então errar E o D no final O D mudo, né? Errar de De de, pode chamar de mesmo. De, errado, errado, Ehad Certo? Daí você vai treinando até chegar um ponto que a pronúncia vai ficar linda. É, linda, né? Bonita. Então aqui tá dizendo: Shema Israel Yahuá, ou Yehová, Elohim, Yehová, errado. Ai minha gente, é tão difícil pra mim chamar Yehová porque eu já conheço o nome, né? E já estudei muito sobre o nome do Eterno e cheguei na pronúncia arcaica, né, a pronúncia antiga. E é difícil pra mim chamar Yehuvah e me dá até agonia de chamar. Mas enfim, porque eu sei que tá errado, certo, mas é... como eu posso dizer, é... eu relevo. É, indif é indiferente pra mim, certo? Mas vamos lá. chamar Israel Yehuvah Yeh Eloheinu Yehuvah Elo Yeh Erhad. Aqui está dizendo é o seguinte, né? Aquele, aquele mesmo versículo. Ouve ou escuta Israel, é, Yahua, vou chamar Yahua mesmo, o nome do Eterno. É, Elohim é nosso Elohim, o é nosso poderoso, nosso El, certo? Vamos botar nosso El. Nosso El é, é o nosso El. Então, é escuta Israel, Yahua é o nosso poderoso. E arruar errado é um, certo? Um, e essa palavra errada ela tem uma, um significado que é o seguinte: vamos lá, um mais um. Você sabe que é dois, certo? Mas em errado, né? No significado de errado, um mais um ela vai ser igual a um. Então, dois mais dois, em errado, vai ser um mil um lá mil em errado vai ser é, um certo na conta toda vai ter, vai dar um porque lembra aquela fra é, frasezinha que eu, muito famosa que o Machia disse eu e meu pai somos um o oh, voz que estáis em mim é, sois um com o Pai. Na verdade, a palavra que está lá, Certo? Se for traduzir, é, né, Olhar o texto em hebraico, Vai ter a palavra lá, Errado, Certo? Então são muitos, Certo? Muitos corpos, Muitos membros em um. Em Errado. Esse é o, significado, é o significado da palavra. Sendo que o próprio Eterno, o próprio Elohim. Ele não é um, certo minha gente? Ele não é um, ele, ele é um, um poderoso na sua essência, claro. O Elohim é visível, o pai que ninguém nunca viu, mas que se manifesta, que se revela de várias formas. Ele se revelou no, na, é, na Sassardente, é, é, ele se revelou na Coluna de Fogo, ele se revelou através do seu espírito, né, da, da Rua Hakadosh. É, ele se revelou através do, do Mashiach, o Elohim invisível, do Elohim invisível, certo? Então, ele tem é, várias formas de se revelar ao homem, certo? Várias formas de se manifestar para o homem. Né? O Elohim manifesto, que se, revela, que se revela para o homem de várias formas, né? para que o homem... Ouça o tema se revelou no passado para os nossos antepassados, para Moshe, Dawid e, e os outros, né? Nossos antepassados e futuramente vai se revelar através do Mashiach, certo? No retorno do Mashiach, ele será se revelar para que toda a nação reconheça que ele é Yahwa, que ele é poderoso, certo? Até a própria palavra, mesmo. É Elohim, certo? Que é tão famosa essa palavra que tem pessoas que na igreja né, canta, mas não sabe o significado dela. E quando vai procurar lá, vai ter lá Deus, certo? Na verdade, essa palavra Elohim não significa nada, não tem nada a ver com Deus, certo? Essa, essa palavra Elohim, na verdade, ela significa é, poderosos certo poderosos como assim é, se fosse é, levar essa palavra para é, o sentido de deus deveria ser assim é, deuses deuses e você diz assim Oxa, então quer dizer que é mais de uns deuses né mais de um Deus porque lá em bereshit capítulo 1 Aqui dizer assim, Berechit Bara Elohim, eti eh et Não, perdão. Berechit Bara Elohim, et Rachamai, et Vered. Deixa eu ver se é assim mesmo, meu gente. Eu me esqueci. Perdão, é tanto é tanto negócio na cabeça. Berechit Bara Elohim, et Rachamai, ve et Harat. É. Então aqui, ó, vai ter aqui, ó certo é você sempre vai ver é Deus mas é, na verdade essa palavra está em plural porque tudo que tem ó, aqui em ó, im, em im, ela está no plural então vai ser assim ó, no princípio no início em um início criou os deuses né esse Alf tá vendo? nós sabemos é, que é um sinal certo é, é intraduzível mas sabemos que Aleph e Tav é a primeira e última letra do alfabeto. Então é o alfa e ômega, certo? No grego. E vocês sabem quem é o alfa e ômega? É, então vai dizer aqui. Ó. É, em um início criou os poderosos, ou os deuses, os céus. Céus, no plural, né? Céu. Se, se na sua Bíblia tiver aí céu, está errado, certo? Porque são céus, está no plural. Certo? E se tiver Elohim, Elohim, é, provavelmente na, na Bíblia de vocês não vai ter Elohim. Só nas Bíblias judaicas, judaica e israelitas. Certo? Mas vai estar tá lá. É, no, no princípio criou os poderosos, é, o céu, os céus, né? Os poderosos céus e a terra. Certo? Terra está no singular. Que terra só tem uma, né? É... Então, Elohim quer dizer que tinha outros deuses? Tinha? Não, minha gente, não é nada disso. Elohim significa o quê? As manifestações do Poderoso, certo? Como quando Elohim diz assim, é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá estava, creio eu, todas as suas manifestações, certo? Que visível é, para o homem. Então, o Espírito Santo, o Mashiach, o próprio Elohim invisível, é, né, que nós fomos, nós fomos feitos pela sua mão, certo? Então, Elohim não necessariamente quer dizer que é uma palavra, é, como eu posso dizer assim, plural ao pé da letra, certo? É plural no sentido espiritual. É, espero que tenha ficado aí é, como posso dizer claro né para vocês então como eu disse a vocês ouve Israel ou escuta Israel Yahuá ou Yehovah como está aqui é o nosso El o nosso poderoso o nosso reino né o nosso Elohim perdão nossos poderosos Yahuá é um certo um, e um eu expliquei a vocês, né? um literal ou não viu minha gente, um literal tira essa cabeça da, tira essa mente da cabeça aí isso é coisa de ariano, de unicista pessoa que só crê que o eterno é um só e que o messias foi um profeta normal, um profeta comum, profeta profeta o que foi só um humano louco né doido no meio do mundo e querendo ser deus é isso que os ariano fala né e algumas pessoas que tem essa doutrina maligna aí mas enfim é... sem querer ofender claro <risos> é isso é muito fácil certo então os aplicativos vai estar na descrição é, espero que vocês tenham compreendido Porque eu tentei ser o mais é, Fácil e básico possível E... É isso aí Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh el -had. E quando você For ler o nome do Eterno Uma dica, faz isso aqui ó. Deixa eu pegar aqui ó. Ah, não dá para pagar, não? Dá, aqui ó. Deixa eu ver se dá pra fazer isso Não dá tenho que botar em... Aqui, ó. Quando você falou ler o nome do Eterno, faz isso aqui, ó. Caramba, vem aqui. Faz isso, ó. É. Certo? Eu não tô dizendo que vai pra tirar, mas... Aqui. Nice, foi. Aqui, ó. faz isso. Tudo fica mais fácil. O Eterno quer que você proclame o nome dele. Que você clame por ele. Que você leve o nome dele para as nações. E as nações sejam libertas. Pelo Elohim de Yaakov. Pelo Elohim de Avraham. Pelo, pelo Elohim de eh, de Dawid, certo? Ele quer que você clame o nome dele. Então, Shema Israel, Yahua e Yahwa Echad. E isso aí fica na Shalom.